Na aba imóvel, eu vou dar uma denominação para o imóvel de galpão industrial. O título vai ser escritura pública de compra e venda. Cartório, nome do cartório. O livro que vai estar registrado 199. A folha vai ser a 110 e a 110 e 11, o número de registro vou colocar qualquer um, aqui para exemplo eu estou colocando qualquer número, vou colocar também a data de registro, vai ser 12 de 12 1990, o município do cartório vai ser Maracanaú o proprietário já vem informado, na, na, na guia de localização e características, a gente vai informar o locurador. O complemento também vou colocar. O número também vou colocar. O bairro vai ser Pajussara, como exemplo. município do imóvel, a zona vai ser urbana mesmo, o CEP, a infraestrutura da região é tudo, o tipo de acesso vai ser a estrada asfalto, o itinerário, coloco comentário sobre a região Aqui você coloca Confrontações do Imóvel. A Textura vai ser Agiloso. A área Real vai ser 5200. Formato vai ser Retangular. Topografia vai ser Plana. A área Legal vai ser 5200. Valor de terra nua, 3.000. Imposto 2% mesmo, metro quadrado. Agora, aqui é referente ao K. Nesse caso, eu vou, vou soltar, eu não tenho K. Ah, o tem um comentário aqui, só vou dar um comentário sobre o, o solo do imóvel, entre outros. Agora, vamos partir para inserir os componentes do imóvel. Vamos clicar em incluir. para incluir o, o registro do imóvel. Agora vamos clicar em novo para colocar um componente do imóvel.